Nós estamos aqui hoje numa cidade do interior do estado de São Paulo Onde tivemos o privilégio de conhecer a Cuscuzeira E nós temos uma pessoa aqui que vai nos ensinar os procedimentos corretos Ou o processo correto de fazer o cuscuz, Ok? O Luciano, aquele rapaz que está ali ó, com um pouquinho de vergonha Eu estou filmando ele, não, não vai sair não, Luciano É quem vai nos ajudar aqui nessa tarefa Por favor, Luciano, vem até aqui Vem aqui, vem aqui para... Vem aqui. Vem, Luciano. Luciano, nos ajude aqui. Explica para mim primeiro, por favor, sobre essa peça aqui, ó, essa vasilha. Bom, em primeiro lugar, essa peça aqui, no Pernambuco se chama uma cuscuzeira, né? Uhum. Em primeiro lugar, você coloca a água aqui, no caso, né? Deixa eu colocar você ali. Nessa parte de baixo é. aí, Correto. Você vai encher ou não? Não, não, pela metade só. Só né? pela metade? É isso. Bom, deixa eu só então mostrar que na parte de inferior tem aqui, gente, um lugar, como vocês estão vendo aqui, onde ele colocou a água pela metade. Muito bem, vamos continuar. Aí agora você pega... O fubá, né? Fubá tem que ser um fubá específico? Tem que ser um fubá para isso mesmo? Por isso exemplo. Esse é o, o, o pró para fazer o cuscuz, né? A milharina. Que é esse aqui no caso, né? A milharina. É Pessoal da milharina, eu tô fazendo aquela propaganda de vocês, hein? Pessoal da Quaker do Brasil aí, tá? Vamos lá. Aí você pega, coloca nessa bacia aqui. Uhum. Né? Pega um pouco de farinha. A farinha que você está falando é farinha de mandioca? Isso. Deixa eu ver a quantia, meio copo? Isso. Meio copo de farinha de mandioca e um copo de milharina. Isso. Ok, vamos lá. Agora pega uma pitada de sal, né? Uma pitada de sal. Equivale o quê? Uma colherzinha de café, é. uma colherzinha de chá? Isso. Café no caso, né? Café. É Para não ficar isso, muito salgado, isso, né? Isso, mistura. Né? Pega um pouco de água agora. Essa água que você vai utilizar, logicamente, é para que você faça a massa. Isso. Então você vai misturar isso, não é com uma colher, é com as mãos. Isso, com as mãos. Ok, né? vamos lá então. Quanto já quanto lavou você? as mãos, né? Já. Com certeza já. Muito bem, vamos lá. Então, isso. Você vai colocando aos poucos e mexendo aos poucos. Isso. Eu falei a respeito de lavar a mão, pessoal. Você sabe que a gente tem esse costume natural, sabe? De, de tudo que for feito de alimento, lavar bem as mãos, é, é, analisar as unhas para que não haja nenhuma contaminação. E ele faz todos os dias aqui na casa dele, então já tem o um jeito de, de fazer, que é isso que ele está mostrando ali. Isso não pode ficar um mingau, né? Não. não. Ele tem que ficar meio esfarinhento. Isso. Entendi, meio esfarinhento, então. Não vai pouquinha água, né? É, bem pouca água, né? A quantia de água vai, vai determinar quando você estiver aí mexendo, você sabe, você tem a noção já, né? Isso, é. Quando estiver nesse ponto aqui, ó. Ah, entendi, ótimo, entendeu? entendi. Aí você fez isso aqui, pega essa... Minha... Parte, a parte de cima, né? Isso, é. A cuscuzeira, vira pra cá pra mim pra mim poder ver como é que é dentro. Ah entendi. Leva. Ok. Leva aqui. Coloca no receptáculo onde isso. entrou a água. Aí aqui você pega.. Né, pra fazer o cuscuz. Vai fazendo isso aqui. Colocando dentro. Isso. Não aperta. Só no finalzinho. Ah, só no final. Essa medida você faz que é a medida para essa peça, né? Isso é. Existe, por exemplo, uma cuscuzeira de quatro medidas, por exemplo, três medidas? Maior, cara? Eu creio que sim, viu? Entendi. Tem sim. Olha, a medida certinha mesmo, né? Que beleza! Aí você dá uma pequena Isso. apalpada, uma apertadinha. É. Isso, tá no ponto. Agora você vem com a tampinha, né? Uhum. Tampa aqui. Sim. Agora leva o fogo por uns 10 a 15 minutos. Bom, agora nós estamos com o fogo ali aceso. Ele vai levar então a peça Cuscuzeira ao fogo. Isso. Aí, bom, no fogo vai ficar de 10 a 15 minutos, né? Deixa o fogo meio baixo, fogo. E aí, de 10 a 15 minutos, o cuscuz vai estar... Tá já no ponto para para janta, né? Para comer, né? Para comer. E o cuscuz você utiliza para comer com, por exemplo, com carne ou ou sei lá, com café ou com chá, como é que você utiliza? Isso, eu de manhã cedo é café né, uma, uma carne cozida que eu gosto, né? E na janta começou pernambucano, né? Eu gosto de cuscura e estou fazendo diariamente, né? isso dá uma sustentação, uma sustentação, como é que fala, meu? Sim, é. sustentação. Para uma, um bom tempo, né? E esses músculos Sim, aí que correto. ele tem? ó. Os e esses e ó, músculos aí, ó. ó. Assim, aqui, e ó. deixa ela assim. Fortinho assim, <risos> Olha lá, mamãe, a meninão aqui da senhora, ó. Obrigado, seu Luciano, obrigado. Vamos lá agora pra cá, gente. Eu quero mostrar pra vocês. Agora ele faz isso aqui, ó. Essa carne, muito gostosa. Enquanto o ponto, agora vamos aguardar. E esperar o ponto, tá bom? E aqui tá a minha ah, esposa aqui. que me ajuda o dia a dia, né? E ali tá a, gente, tá a Madalena, gente. A Madalena é irmã da Sandra. Da Sandra. Estamos em família. <risos> vamos aguardar agora aqui, tá bom? Bom, meus amigos, aproveitando que estamos nessa. Gravação dessa cuscuzeira, eis que temos uma outra peça maior. Essa é uma cuscuzeira maior, bem utilizada e bem usada. Aqui será o recipiente onde vai a água. Pode ver que tem até uma coloração da que a água deixou. Depois essa peça ali e aquela massa que ele ensinou com certeza é uma massa diferente, ou seja, na quantidade. Que vai ser colocada ali dentro e depois vai ser tampada e também vai ao fogo. A Madalena que apresentou essa daqui, tá bom? Bom pessoal, nós já deixamos o, a cuscuzeira no fogo com o cuscuz e ele vai dar o prosseguimento e vai desinformar para nós. Vamos lá? Bom, o passou de 10 a 15 minutos, como eu falei, né? Agora já vou tirar ele, desligar o fogo aqui. Né? Levar até o prato na mesa. Agora vamos fazer isso aqui. Ver. Poxa, pessoal, é muito fica lindo. muito bonito. Entendeu? E ele fica realmente. Assim, com aspecto gostoso, né? Que bonitinho! Isso. Bom, eu nunca tinha visto, mas eu vou mostrar que é interessante. Um biguinho que ficou ali, ó, por conta de que ele colocou naquela vasilha, e aquela vasilha por onde a água sobe, deixou desse jeito, como vocês estão vendo. Agora é só apreciar? Isso. Você então, você então come, como você falou, com carne. Você falou pra mim que comeu hoje com feijão. Feijão e molho de frango. Então não foi só feijão, né? Então teve um molinho de frango pra incrementar. Tem dois amigos ali, tá tudo correndo, mas ele também gosta. Vamos lá, agora a parte pra nós poder ver. Pode Poxa, Pode. Agora a Madalena já vai... Parece um pudim, um bolo, um bolo de fubá. A Madalena já está fazendo a... a parte dela, quer mostrar pra gente como fica. Deixa eu ver, mais pra cá um pouquinho bem. Isso. É. Agora é preparar pra gente comer, né? Não, você não vai, vai comer assim tudo? Só pra ir pra ela, não. Só pra quê? Ô, vai lá, cuidado. É pra você não queimar sua boca, hein? Muito bem, gostou? Uhum. <risos> Bom, pessoal, aqui então. Pode fazer que gostou. Apresentamos então. É salgadinho. Como que a gente faz? um cuscuz salgado à moda do Pernambuco que é uma honra para mim ter aprendido com o nosso amigo aqui, o Luciano Ok Luciano, dá um abraço pra mamãe Olá mamãe! Mamãe, um abraço! Muito com muita saudade de você, mamãe! É isso aí, meu amigo! E dos manos? Eu acredito que com tipo, molho de carne, isso aí, seja deve ser muito bom! Com certeza também acho que é! passar a manteiga também, chega de repente é gostoso!